Fala galera do YouTube, galera, é... hoje eu vim trazer uma coisa um pouco diferente pra vocês, né, nesse vídeo Que são os eventos fora do jogo, né, que a provedora do jogo aí, a GTA Arcade aí Ela faz alguns eventos no Facebook, no próprio fórum, onde você consegue diamantes e outros prêmios Fora do jogo, ou seja, quando você tem aquele tempinho livre, mas não tem mais o que fazer no jogo você vai fora e aí agora eu tô acompanhando muito o fórum deles aqui e eu vou estar tá postando para vocês sempre que aparecer alguma novidade tudo tranquilo primeiro evento é o seguinte galera vocês vão entrar aqui no Facebook eu vou deixar o link na descrição aqui eu já tô, deixei até aberto que funciona da seguinte forma o que que você tem que fazer nessa página aqui ó ó pausar o GIF, né? O gif na hora certa e capturar a tela da foto para ganhar. A imagem deve mostrar o esse questão aqui, ó, que é "Junte-se a Páscoa ao evento de Páscoa para obter recompensa". Vamos ver se eu consigo aqui rapidinho aqui. Tem que ir parando assim, né, para você ver se Isso, foi embora. Isso aí galera, ó Tem que aparecer essa tela aí Aí você vai capturar essa tela, certo? Tirar uma foto aí da, da tela do seu celular Ou se você estiver fazendo no computador tal E aí você vai vir aqui nos comentários Certo? Ups. Aqui Vai vir nos comentários E vai colocar igual eu acabei fazendo aqui, ó Você vai... Colocar o print da tela, né? E colocar o seu ID e o seu server, né? O número do seu server. Até vou ter que editar aqui, porque eu não coloquei que é EST, o meu server, né? Eu acho que provavelmente deve ter que colocar, porque existem é, o da América, o da Ásia e o da Europa, se não me engano. Então, é isso aí, galera. Aí, o prêmio desse evento são 100 guardiões e... Vai é 500 diamantes, né? Eu acho que eles vão já passando para quem vai ganhando. Dependendo pelo ID aqui, eles já vão entregando o evento. Eu sou aqui, eu tô, acabei de colocar. Eu ainda não recebi esse, esse brinde, certo? O, a segunda parte desse evento funciona da seguinte forma: né, eu vou mostrar para vocês aqui. A gente tem um link aqui mesmo. No, no nesse evento. Tá meio lento aí, esperar carregar, pessoal do vídeo Aqui, ó, ele fala aqui, ó, clique é, para entrar no evento No nosso fórum, né? A gente vai entrar aqui É a segunda parte do evento, só que essa segunda Parte aqui, pelo que eu entendi, é sorteio Né? É muito Simples, ó Ele vai falar o seguinte, existe Essa imagem aqui Com 12 ovos diferentes, certo? Você tem que escolher um e você vai ganhar um prêmio aleatório e depois eles vão sortear 100 jogadores que vão ganha, ganhar mais um prêmio, certo? Aí aqui você tem que digitar no, no próprio fórum a seguinte informação. O seu ID, o seu server e qual o número do ovo que você escolheu, né? E aí aqui tem a fotinha aqui dos ovos aqui, até dá para baixar e tal. É... Galera, é, é isso que eu queria mostrar. É... Pessoal, aí eu vou assim que der certo para mim. Eu vou postar no comentário do vídeo aqui. Vou deixar o link do fórum e do link do Facebook também aqui nos comentários. É, se vocês estão gostando do canal, se inscrevam, deixa seu like, deixa sua dúvida, sugestão. É sempre bem-vindo, galera. Muito obrigado pela, pela, pela atenção. E só mais um ponto de atenção para quem não sabe onde achar o ID da sua conta. Vamos voltar aqui no, no, no jogo. Aqui, ó, você vem aqui. Clica no, no seu char, certo? Onde você vê todos os status. E aqui, ó, o segundo espaço aqui, ó, ID, tem a sequência de números ali, que é o ID da sua conta, certo? Do seu personagem. Então, é isso, galera. Boa sorte lá no sorteio. Até mais, valeu, tchau, tchau.